Você olha aí embaixo, se tiver um botão vermelho cito inscrever-se, é porque você ainda não é inscrito. Mas você pode corrigir esse grande erro clicando em cima e vendo o botão ficar cinza. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Asperger no Feminino. O um capítulo de hoje, hoje se chama A Síndrome de Asperger nas Mulheres: Diferentes Desafios é da Catherine. E a Catherine ela é especialista psicoeducacional para pessoas com perturbações do espectro. Tal como a gente vem fazendo, eu fiz anotações, eu vou estar tá lendo as partes que eu, eu julgo mais interessante e vou estar comentando o que eu acho sobre o que ela escreve nesse capítulo. Ela começa enumerando a importância dos grupos de apoio. A gente sabe que nos Estados Unidos, fora do país, pelo menos, é muito comum grupos de apoio. E esses grupos de apoio, eles provaram a sua eficácia, ajudando na resolução de questões específicas. E qual é a estrutura de um grupo de apoio? Lá as pessoas elas partilham as suas histórias, os seus problemas, mas principalmente as soluções que elas encontraram. E isso beneficia o grupo inteiro. Quem assistiu a, o seriado Atypical vê que aquela família do seriado eles participam de um grupo de apoio. E... Os grupos hoje existentes em relação ao autismo, na sua maioria, ela é formada por homens. E o que a, a autora nos chama a atenção é que as mulheres do grupo de apoio ao autismo, elas começaram a fazer solicitações para que fosse criado um grupo específico de mulheres. Porque, querendo ou não, as mulheres, elas têm problemas específicos e é verdade aqui eu quero fazer a divulgação de dois grupos que eu tô participando e que eu adoro um grupo eu vou deixar aqui embaixo o link é, é um grupo de mulheres autistas no zap que foi criado pela minha amiga Aline eu conheci ela graças ao canal vitamina maluca e eu já conheci tanta gente legal depois que eu comecei esse canal que eu só tenho gratidão por todo esse processo e esse grupo ele é bem interessante porque o pessoal ele conversa mesmo partilha informações, até teve um episódio engraçado que eu tive problemas com a manicure e eu postei lá que eu tava assim super incomodada, mas super incomodada porque eu tinha que agir mas eu não sabia como e lá a pessoa ainda falou, meu, se o problema é na esmaltação, não adianta, tem que trocar de manicure, porque não tem jeito. E acabou que foram me dando ideias e estratégias para mim resolver o problema, que foi resolvido, eu posso depois fazer um vídeo só sobre isso, a história da manicure. Mas assim, um homem, o meu marido mesmo, achou a história meio... Como assim você ficou o dia inteiro incomodado por causa da manicure? Entendeu? Mas as meninas lá do grupo, elas entenderam. Então, se você é mulher e tem interesse de part participar desse grupo, o link tá nas descrições. Muito obrigada, Aline, e todas as meninas que estão no grupo. Fala assim, ó. A predominância de homens nos grupos de apoio aos portadores de síndrome de Asperger pode dificultar as mulheres a expressão de problemas que lhes são exclusivos. As mulheres, elas são uma minoria dentro de uma minoria. Ah, Aqui é bem legal, porque fala assim, ó. Apesar de nós mulheres autistas nos darmos bem com os homens há questões que eles nunca vão entender Tipo a história da manicure As mulheres elas são subdiagnosticadas e que muitas vezes isso é sim reflexo de uma questão de gênero E ela também reforça que o participar de grupos de mulheres é muito importante porque ela mesmo teve essa experiência. Ela na época da faculdade, nos anos 60, 70, ela participou de grupos potenciadores da consciência feminina. E ela falou que fazer parte de um grupo potenciador da consciência feminina era educativo, excitante, divertido, emocional, relevante e nunca aborrecido. E ela coloca assim. Haverá comportamentos que se possam verificar nas raparigas com síndrome de Asperger, mas não nos rapazes? E que não tenhamos ainda identificado como parte do perfil? Ou algum comportamento relacionado com o gênero que possa nos induzir a excluir o diagnóstico? Daí ela vai citar a questão do faz de conta e o quanto muitas garotas elas são, não são levadas para avaliação diagnóstica por causa do faz de conta, ah não, ela brinca, ela tem imaginação, mas no capítulo 1 a gente ressaltou esse item, então volta lá e observa que muitas vezes essa menina, ela está brincando de uma forma atípica e diferente do esperado para a brincadeira, então isso já é sim um sinal de que ela deve ser levada para avaliação, diz assim também, Quantos, ao traçar o seu diagnóstico, interpretam esses interesses, a né, fantasia e as suas capacidades como imaginação, excluindo um diagnóstico com base nesses comportamentos? Então, assim, o avaliar mundo da fantasia, imaginação e o brincar demanda muito cuidado quando se trata de meninas que estão sendo analisadas com relação ao diagnóstico. Ela também vai falar o mesmo argumento apresentado pelo Tony, que está no capítulo 1, que é a resposta que nós mulheres damos a situações que desencadeiam frustração e confusão. Os meninos, em sua maioria, eles explodem, e daí, devido à agressividade, eles são encaminhados para avaliação diagnóstica e têm a chance de ter o diagnóstico. Já nós, mulheres, muitas vezes nós não explodimos, nós, vamos dizer, implodimos, né? Fala assim, os profissionais que têm a seu cargo o diagnóstico de indivíduos com autismo ou síndrome de Asperger, tende a aprender um pouco mais sobre a grande diversidade de capacidades e diferenças de personalidade que caracterizam raparigas e mulheres com perturbação do espectro. A gente sabe que o nosso autismo ele é um pouco diferente do autismo masculino, existem características que podem dificultar o diagnóstico. Meu, a responsabilidade que vocês têm na mão é imensa, porque o que eu vejo, e eu falo por mim, é que desde sempre, mesmo eu me sentindo parte, eu me sentia à parte, eu me sentia diferente, eu não conseguia me identificar com as pessoas que estavam ao meu entorno, e isso é um sentimento gerador de frustração. Gera angústia, gera questionamentos e tudo isso pode levar a pessoa a ter um, um quadro de depressão e da depressão para um suicídio pode ser um passo, então assim a sua responsabilidade é tão grande, mas tão grande e eu sei que se você tá aqui vendo esse vídeo, você já tá tipo com um pé na frente da maioria, mas você precisa ser luz nesse ambiente, você precisa ajudar a esclarecer as pessoas que estão no seu entorno e que com certeza também tem esse poder na mão do diagnóstico. Uma mulher, ela nunca vai atrás de um diagnóstico buscando uma vantagem. É muito difícil isso, em especial se ela for uma autista mesmo. Ela vai porque ela tá numa sensação de angústia, de estranhamento com o mundo. Onde ela precisa de uma resposta. E quando a gente tem o diagnóstico, ele é libertador. Ele é libertador porque a gente pode fazer as pazes com a gente mesmo. A gente pode ter um diagnóstico para jogar a culpa desse sentimento de inadequação. Todos os momentos que a gente passou na nossa vida e a gente se torturou por ser tão diferente e tão estranha, entendeu? Então, assim, ajuda a gente, meu. Vamos colocar um pouco mais de rosa nesse mundo tão azul que é o mundo do autismo. Ah, e agora vem a minha parte favorita desse capítulo. Ela fala assim, Acredito que para ganhar autoconhecimento, Cada pessoa com autismo ou não, precisa de observar o seu próprio reflexo no mundo. Chamo a isso ver o seu próprio lugar. Para pessoas com autismo ou síndrome de Asperger, que tem profundas dificuldades nessa área, é fundamental que conheçam, escutem, Falem com, leiam sobre e aprendam com outras pessoas com autismo. O resultado dessa partilha é passarem a ser capazes de visualizar o seu reflexo, de compreender melhor o seu próprio e único estilo de pensar e ser as mulheres com autismo acham frequentemente que são a única mulher ou uma de muito poucas desse grupo embora beneficiem-se conhecerem outras pessoas com autismo Ai, quando eu li essa passagem foi onde eu tive a vontade de criar o canal porque quando o meu diagnóstico ele foi sugerido lá por 2010, 2011, eu procurei na internet informação e as informações que eu procurei não serviram para criar uma identificação e eu acabei deixando para lá. Em 2013, culpa do Rafael, eu acabei tendo o diagnóstico fechado por um médico de grife, Dr. Estevam Badaz. Se você quer conhecer essa história, é o vídeo 1 desse canal. E naquele momento eu decidi ir atrás desse livro que eu não consegui, eu pesquisei na internet e eu não achei ninguém com quem eu me identificasse. E isso foi difícil, porque fez com que eu mesma questionasse o meu diagnóstico durante um período muito maior, do que seria se eu tivesse tido os referenciais que hoje tem no YouTube. Hoje tem muitas pessoas falando de autismo e autistas falando. Então daí eu resolvi dar meu cara minha cara a tapa e criar o canal. E essa sensação de ver o nosso próprio reflexo, de ver que a gente não tá sozinho, que existe muito mais gente parecida com a gente do que a gente pensa, é libertador. Libertador. E é muito bom. Aqui fala assim, que quanto mais ela conhece mulheres, mais ela observa que a gente tem uma um duplo desafio. As mulheres, elas são afetadas pelo autismo do mesmo modo que os homens. No entanto, são duplamente desafiadas pela expectativa de comportamentos e regras que a sociedade ainda espera sejam assumidos pelo sexo feminino. E daí ela dá um exemplo que é muito real. Fala assim, ó. Correndo risco do estereótipo. Óbvio. Mesmo correndo esse risco, ela fala assim... Um homem que seja extremamente racional, que não tenha ligações emocionais, ele é tido como um homem com um comportamento tipicamente masculino. Já uma mulher com as mesmas características, ela será tida como estranha, desagradável, frio ou, dependendo da situação, mal intencionada. O autismo, com os seus efeitos particulares na personalidade, faz com que o indivíduo pareça mais racional e menos emocional ou empático relativamente aos outros. As mulheres com autismo notam que essas características e essas expectativas têm sobre elas um peso maior pelo simples fato de serem mulheres. Com relação à empatia, e esse daí vai merecer um episódio à parte normal do canal, mas eu sugiro para vocês que vocês pesquisem no canal Mundo Asperger tem um episódio bem legal onde a Selma fala sobre hiperempatia. O que eu observo é que, apesar de acharem que as mulheres ou mesmo autistas não têm empatia, muitos de nós Aparenta não ter empatia para se proteger do fato de que tem uma hiperempatia. O que é cansativo, doloroso emocionalmente e assustador. Então, assim, vai ter um episódio sobre isso no futuro no canal. Enquanto isso, vai lá no canal Mundo Asperger, eu acho que todo mundo aqui conhece. E tem um podcast que eu amo, que chama Estamos Bem, onde tem dois episódios sobre empatia. Não tem nada a ver com autismo, é só sobre empatia. E lá eles dão a ideia e eles mostram e argumentam que a empatia ela pode ser aprendida. Então se você não está na hiperempatia, você tem baixa empatia e quer aprender a ter mais empatia, vai lá nesse podcast Estamos Bem. E aproveito e ver outros, porque eles são incríveis. E esse grupo? Esse grupo de mulheres que acabou sendo formado, de mulheres que estão no espectro. Quais foram os assuntos de interesse? Esse item ele é bem legal, porque mostra que a preocupação das mulheres do espectro eram com segurança pessoal, que eu acho super fundamental. É, namoro sexo, Falava sobre a questão de todo mundo ser pressionado a casar, agir como senhora Também sobre a aparência pessoal E o primeiro tópico do grupo foi como ler a linguagem corporal E como determinar se alguém está tentando aproveitar-se de nós Gente, esse daí é outro item que eu quero sim fazer um vídeo. E em especial com relação ao ambiente de trabalho. Daí ela vai falar sobre uma coisa que eu também acho super importante. Em especial porque eu sei que temos muitos pais e mães vendo essa série, essa playlist. Muitas reclamaram sobre a sensação de estarem a ser tratadas como crianças. Porque os pais são habitualmente mais protetores com as filhas do que com os filhos. Eu vou fazer, com certeza, logo, logo um vídeo sobre educação positiva. Eu não sou educadora, não entendo nada de pedagogia, mas eu tive a sorte de ser criada por uma pedagoga. A minha mãe, ela decidiu que ela ia aplicar os princípios da liberdade sem medo na nossa criação e eu cresci desde, desde cedo sendo criada para o mundo eu sempre ouvia meus pais falando isso você tem que aprender a viver no mundo e pesquisando um pouco sobre essa teoria né, da liberdade sem medo na internet para poder falar com vocês com um pouco mais de fundamentação quando eu for falar eu achei tão incrível a proposta, mas tão incrível que eu só tenho gratidão pela minha mãe e pelo meu pai terem se esforçado em aplicar esses princípios na nossa educação então eu fui criada pro mundo, eu nunca fui muito protegida, eu, sabia, eu era protegida na seguinte, da seguinte forma eu sempre soube que eu tinha o apoio e o suporte dos meus pais para que desse e viesse. Então, assim, eu sabia que eu podia ir lá e botar a minha cara e que se desse, se desse certo, ótimo, a gente ia todo mundo comemorar junto. E que se desse errado, eu podia ter a certeza que os meus pais, eles iam... Tentar entender o porquê do, da situação e me darem o apoio na medida do possível. Por que na medida do possível? Porque quando eu errava, eu levava bronca. Eu levava bronca de formas positivas. Eu nunca ouvi meus pais gritarem. Meus pais, eles nunca me colocaram, ou oh, a minha irmã, de castigo. E ela encerra, né, finalmente, dizendo assim... Aplaudo e encorajo outras mulheres com autismo e os que se preocupam com elas a formar grupos de mulheres para apoio e incentivo. E nas palavras de um dos membros do grupo, para serem compreendidas pelos seus pares em igualdade de circunstâncias. Nossa, eu acho assim que foi um encerramento perfeito. Porque nós que estamos no espectro, a gente consegue entender a situação das outras pessoas que também estão no espectro. O esforço que a gente faz para fazer coisas que para os outros é tão cotidiano e banal. E a gente saber que a gente pode contar com apoio e suporte e a experiência, estratégias e dicas de outras pessoas que são como nós. Meu... É muito incrível, porque é muito bom saber que existem pessoas que entendem as nossas dificuldades, que sabem o quanto sair de casa pode ser cansativo e difícil. E o quanto é bom quando a gente volta para casa e vê que a gente conseguiu passar mais um dia. E principalmente quando esse mais um dia é mais um dia feliz para pôr na conta. Agradeço a presença de vocês, agradeço a participação, agradeço os retornos, os feedbacks e peço para você se inscrever e também divulgar o link desse canal, compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais, manda por WhatsApp e vamos trazer a mulherada toda para cá, tá bom? Uma vida boa e leve a todos, até sábado que vem!